Em mais uma entrevista, desta vez à Rádio Passos, de Minas Gerais, Lula voltou a defender a regulação da mídia. Essa é, pelo menos, a décima vez que ele retoma a pauta depois que saiu da cadeia. O petista afirmou que a internet é interessante, mas sugeriu um limite. A internet, que é uma coisa extraordinária para o avanço da humanidade, sabe, para a imprensa, para a comunicação... Ou seja, com a internet você não fica ouvindo apenas matéria, você interage com ela, você vira repórter, você faz perguntas. Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Como de costume, ao final da fala, Lula afirmou que a regulação não se trata de censura. É, veja bem, ele pede limites. E quem daria o limite? O limite? Ele, Lula, né? veja veja que coisa, veja o que ele quer, eu quero colocar limites, vai colocar limites na sua casa, vai colocar limites na sua cabeça e no seu pensamento, e limites no que você fez durante a sua gestão aqui dirigindo o país, isso é um absurdo, é uma insistência, quando ele era presidente da república, o Franklin Martins mandou para o... O Congresso Nacional, um projeto de lei, criando o um Conselho, exatamente para tentar limitar a ação de jornalistas, né? E não conseguiu. O Congresso Nacional, mesmo quando Lula tinha a maioria lá, simplesmente desprezou. Isto é muito perigoso, né? É, veja bem que agora é, está muito mais difícil, porque antes os jornalistas tinham o um monopólio do jornalismo, né? Hoje não nós jornalistas dividimos espaço com várias pessoas que vieram de várias outras de outras áreas que falam à vontade o que eu defendo e vou defender sempre é a responsabilização quer dizer essa liberdade que a constituição dá liberdade de expressão que é muito é muito forte em alguns países como nos Estados Unidos, é quase, é, é uma liberdade quase que absoluta, a liberdade de, de expressão e a liberdade de imprensa. Mas eu acho que tem sim que ser acompanhada de responsabilidade. Mas o que Lula tenta fazer é o controle total, ele usou, ele que falou na palavra limites, que ele vai colocar limites lá na casa dele.